Meu é Marcelo Alcântara, tem tenho 41 anos Sou administrador de empresa é, E resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês Um problema que eu vinha tendo nos últimos anos Relacionado ao voo E como é que funcionou isso? O que aconteceu comigo? E como é que eu estou voando agora, né? Estou gravando dentro do avião essa, esse vídeo Então, é, meu momento de voar começou em 2011 Sempre eu voei muito, mas... 2011, quando meu filho nasceu, deve ter disparado com gatilho e... passei a ficar com sobia de voo toda vez que eu que eu ia voar me dava um aperto no peito, parecia que era tudo errado começava a ter pensamentos ruins e ficava em pânico e é isso e aí é acontecia, né? Toda vez que eu voar era um sacrifício mesmo com esse sacrifício eu voava porque eu preciso né? isso é um sacrifício muito grande, muito difícil para mim. Então, na viagem que eu fiz agora em setembro de 2020, eu tava muito nervoso, tava me atrapalhando muito, tava brigando com minha esposa, com meu filho, então resolvi procurar um, na internet, né, no YouTube, vídeos sobre o primeiro que voar, como melhorar isso, e por um acaso eu esbarrei com vídeo de uma pessoa falando, que eu tinha feito um curso com o Rogério, que a situação dela tinha melhorado muito, né? que ela foi muito melhor, que estava voando bem. Bom, comecei a procurar outros vídeos sobre o assunto dele, sobre ele também, e vi que várias pessoas estavam fazendo dependentes, né? falando que a vida delas melhorou, etc. Bom, então, nos vi procurar o Rogério, falei com ele de urgência, ia viajar no dia seguinte, estava muito estressado, a gente conversou um pouco, é, mas eu decidi, acabar. Eu estava um pouco cético, posso ser sincero, então eu acabei decidindo para fazer o curso online. Mas posso dizer que me adiantou muito, sabe? Eu acredito que fosse feito um curso presencial, teria sido mais fácil. Mas o curso online me ajudou muito, eu acabei fazendo várias vezes naquela noite. E entendi os princípios e, e posso dizer que me ajudou muito. No dia seguinte eu peguei o avião, bem tranquilo, né? fiz o voo. Passei lá, eu fui para Bonário Camboriú, passei uns dias lá, é, deu tudo certo. Na volta eu peguei dois voos, também foram tudo tranquilos. E agora eu no Maranhão. Meu quarto voo dessa viagem, dois dias dois de volta, Não posso dizer que eu continuo tranquilo. Perdi aquela fobia que eu tinha tendo e me sinto muito melhor, né? não estou querendo abrir mão de, de conhecer lugares legais, viajar para lugares legais com medo de, de voar. Então, é, Quero deixar esse meu depoimento até para ajudar outras pessoas, e que, por favor, não desista de voar, é importante, você, você perde muita coisa quando você não faz, então, gostaria de deixar meu um agradecimento ao Rogério também, que foi muito solícito, e por toda a ajuda que ele me deu, tá bom? Um abraço e não deixe de voar. Tchau, tchau.